Salve, salve, galera! Vocês sabem o que são as monitorias? Como vivem? O que fazem? Como se reproduzem? Bom, eu sou Guilherme Praça, monitor de história aqui do Descomplica, e hoje vim falar um pouco mais sobre esse universo incrível das monitorias do Descomplica pra vocês. Então vale a pena falar que aqui na descrição tem um link com monitorias ilimitadas pra você que quiser assinar. Mas antes disso, fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que são essas tais monitorias. Bom, as monitorias elas são encontros semanais com os monitores, para vocês tirarem dúvidas e fazerem perguntas também, ou até ajudarem seus amigos né, sobre os conteúdos da semana anterior. Então, se você assiste a aula ao vivo, fica com alguma dúvida, ou então não conseguiu resolver algum exercício sozinho e quer alguma ajuda, você pode acessar a monitoria na semana seguinte para poder ter essas respostas, para poder estudar um pouco melhor e para poder aprofundar aquele conteúdo. Vale a pena lembrar que essas monitorias elas não ficam gravadas, ok? Elas são ao vivo e depois elas não ficam mais disponíveis. Beleza? Nas monitorias que são abordadas apenas um conteúdo, essas monitorias só têm uma hora de duração. Então você tem ali aquele período de uma hora para poder tirar suas dúvidas, para poder ver aquelas perguntas, aqueles exercícios né, que você não entendeu de repente. E nas monitorias que abordam dois temas, vocês têm uma hora e meia com o monitor para poder fazer todas essas perguntas e tirar suas dúvidas. Bom, galera, agora que a gente já sabe como funciona a monitoria, para que serve, o que você pode fazer nela, para você se inscrever na monitoria, basta você entrar no site do Descomplica, procurar a guia ao vivo, e nessa guia você entra na semana daquela monitoria, procura ela pelo seu conteúdo, pelo nome do monitor, e, é claro, pela disciplina que você quer estudar. Então, depois que você achar isso, você clica no mais e se inscreve nessa monitoria. Ok? Aí, quando você estiver faltando 3 minutos, 5 minutos para começar aquela monitoria no dia marcado, você pode dar play e assistir aquela aula, ok? Mas se preocupa também porque a gente vai te enviar um e-mail com tudo direitinho, falando sobre a data, sobre a sua inscrição e um link também, que você pode usar esse link para poder acessar a monitoria no dia que você for assistir. Ah, Guilherme, mas e se eu tiver algum problema na hora? E se eu não conseguir assistir a monitoria? E se der algum caô no dia que eu não posso assistir. Não se preocupa, ok? Se você não conseguir assistir a monitoria, basta você acessar um pouquinho antes e dar check naquela monitoria que você não vai perder seus créditos. Beleza? Então, isso não é um problema. Mas, se você for assistir, se você for participar, tem algumas coisinhas que você precisa saber do que fazer naquela monitoria. Bom, vamos lá. O que você precisa, então, para uma monitoria? Basicamente, vocês precisam só de duas coisas. Primeiro, a sua força de vontade, né? querer estar ali, querer estar estudando, querer acompanhar e tirar suas dúvidas, que isso eu sei que com certeza todos vocês têm. E outra coisa, são os materiais de apoio. Sabe quando você assiste aquela aula ao vivo do professor lá na faixa normal dos estudos? Quando você assiste essa aula, vocês podem perceber que existe ali um material de apoio que vocês podem acessar com teoria e exercícios. Então, vocês podem aprofundar seus estudos e ainda praticar. Certamente, quando vocês estiverem fazendo aqueles exercícios, vocês vão sentir alguma dúvida, vocês vão sentir alguma necessidade. Então, vocês podem, na semana seguinte, trazer essas dúvidas para a sua monitoria, porque ali o monitor está lá corrigindo aqueles exercícios. Então, é por isso que é muito importante que você tenha o um material de apoio em mãos. Se você não conseguir acessar pela aula passada, você também pode procurar pelos materiais da semana, tá bom? E aí você usa aquele material para acompanhar a monitoria direitinho. Mas Guilherme, e se por um acaso eu chegar lá uma hora, três minutos antes, e não tiver nada na monitoria? Ela não estiver passando? Não estiver acontecendo? Bom, galera, não se preocupa. Se a monitoria não estiver acontecendo, se tiver algum problema, nós aqui do Descomplica vamos te enviar um e-mail com tudo sobre a remarcação, a nova data, um novo horário, e aí é só você fazer aquele passo de novo de como se inscrever na monitoria. Tá bom? Então não vai ter problema. Se acontecer alguma coisa, essa monitoria certamente será remarcada e você não vai perder nada, beleza? Nem seus créditos. Bom, galera, como eu falei, aqui na descrição nós temos um link para o nosso plano mais completo com monitorias ilimitadas. Muito maneiro, né? Isso só o descomplica tem. Então você pode clicar aí, assinar, ser nosso aluno e sempre toda semana vocês podem acessar nossas monitorias e tirar todas essas dúvidas e se preparar muito bem para o Enem. Bom, espero ver você na próxima aula. Valeu, galera!